E aí, desse filho, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente voltou aqui para mais um vídeo Para vocês é, de todos os códigos da festa do puff. Você vai clicar aqui ó, onde estravem online, gente, é muito fácil. É só vocês se inscreverem no canal, compartilhar e comentar. E clicar em eu tenho um código. Gente, tem todos os vídeos. Todos os vídeos aqui no meu canal. Ah. Ó, a thumbnail tá errado, gente. O primeiro código é errado 2017. É o nome de um puff do. Puff vermelho do Rock Opera é, Você vai obter esses Inters e mais 500 de moeda E é da festa de, é da festa temática do Puff né gente E só vai estar disponível esse mês de abril Ou seja, você vai digitar abril 2021 tá? O código expirou gente Então esse código aqui já não está mais funcionando O bom é que ele, que ele obteve muita view esse vídeo aqui do código que expirou então não tá mais funcionando o próximo código é azul é triste né gente é triste o código expirar assim em 5 dias o próximo código é azulzinho é azulzinho 2 é, eu acho que deveria deixar mais tempo para para esse, esse código porque porque nem muita gente chega depois, muita gente já tá chegando muito depois, vai procurar e não tem. Aqui o próximo é do puff amarelo, a ah, fit sai, amarelo Lelo, cabeleleira Leia Gente, eu vou deixar na descrição para gente estar tá mais fácil. Enquanto você vai colocando os códigos, você vai assistindo esses vídeos. Esse aqui é um resumo de todos os códigos. Cada código tá com um trinelho, ó esse aqui também, gente. É, Linalizou assim, hein? Foguinho 4. Ainda não tá inspirado. Eu tô testando esses códigos pra ver qual expirou e qual não inspirou, entendeu gente? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque. Porque eu sei que todos vão inspirar. E eu quero usar nessa conta, então já aproveito já pra fazer esse vídeo, entendeu? Aqui marrom 5 Cadê Marrom 5 eu vou deixar tudo na descrição Marrom é Marron 5 é o nome de uma banda é, é o nome de uma banda americana aqui ó verdinho 6 tem um nome de um scódigo que é fácil os outros é difícil é tudo num diminutivo eu não sei porque eles colocam tudo no diminutivo no Jardim 6 E vocês vão se localizando pela Thumb Aqui a Thumb, agora esse aqui é do profil laranja Que é Toranja Toranja 7 E gente, é bem, é bem fácil, a gente, usa esse código de compartilho, por favor, gente porque o código abril 2021 já expirou. Era um código limitado. Eu tô bem triste. Porque eu não consegui... É, coletar nessa conta, né, gente. Porque eu pensei que a gente estaria disponível. E esse aqui é o do Puff branco. Que nem parece que é branco. Que parece que é aquele rosa. Mas é do Puff branco, gente. Eu acabei de soltar um vídeo aqui com quatro códigos da festa do Puff E já tinha inspirado Aqui todos... Eu coloquei aqui na descrição, gente Eu sempre deixo o código na descrição Para ser mais fácil de você copiar e colar Aqui é o do Puff Rosa Do Puff... Ah, do Puff Roxo Depois é que eu tinha clicado em jogar agora Puff e multicor, né Arco-íris O arco-íris tem outras cores Tem 7 ou 9, né Acho que pra mim tem 9 Tem muitas cores Então esse aqui é do arco-íris E por último é né, do o último é do puff dourado Que é a mesma coisa do amarelo Mas é uma cor mais intensa do amarelo então é gente. Esses são os códigos. Eu vou entrar aqui pra vocês verem. eu marquei de entrar aqui no ventilador pra, pra me encontrar com o um gato cheque atrasado, né? Eu falei 1h27, agora são 1 36 Desculpa, gato. Vamos aqui na floresta. Ah, e o pin, gente. O pin da semana tá aqui, ó. O pin da semana tá aqui. Essa conta aqui só tem eu Ó, tem gente me adicionando aqui nessa conta Olha que legal Ó, oh, o gato aqui, ó oh. Um salve pro gato e essa tá aí, tá, tá repreendido A comédia balançou do nada Ó, oh, o gato, tá bem bonito, gato Esse aqui são os ó oh, Tá bem fácil aqui, ó oh. O capacete Capacete. Ah, deixa eu capacete, boné, chapéu é. Aqui a brusa A brusa Aqui o balão E aqui as pantufas Eu vou me vestir de que? Vou me vestir, ó, oh, o amarelo e o dourado é bem diferente Esse aqui é o amarelo Esse aqui é o dourado eu vou me vestir de Dourado, porque eu vou mostrar que eu sou rico. Tá vendo o amarelo? Bem diferente um pouco do Dourado. Eu não gostei. <risos> então esse é o vídeo, gente. Demorou um pouco esse vídeo. Mas saiu. Eu uso esse código logo. É, pra, pra quando expirar, você já ter usado todos. Pra não acontecer isso que aconteceu comigo. Que inspirou de sempre que ser um código novo sai aqui. Salve pro gatos!